Oi, tudo bem? Eu sou o Otário e hoje eu vou ensinar para vocês as estratégias infalíveis utilizadas pelos traders de redes sociais que mais faturam na internet. E com isso eu espero ajudar você a parar de perder seu dinheiro. O quê? Não tá acreditando é? Então vamos lá! Vocês devem estar tá cansado de ver no YouTube e Instagram Pessoas muito jovens e que muitas vezes mal parecem terem conseguido concluir o ensino fundamental Ostentando motos, carros, casas, helicópteros, barcos e pilhas e mais pilhas de dinheiro E contando como eles conseguiram conquistar tudo isso de forma fácil e rápida através das tais opções binárias e o mais incrível de tudo isso é que eles prometem te ensinar todos os segredos para ganhar essa grana toda também. Oh, que legal! Será mesmo? Bom, para começar. Boa parte desses traders de Instagram apenas fingem ganhar dinheiro com esses investimentos, simulando operações que muitas vezes nem existem ou apenas publicando as operações que deram certo. Além disso, eles adoram ficar tirando fotos de ostentação dentro de carros luxuosos, jatinhos e iates alugados que sequer saem do local que estão estacionados. Aliás, alguns deles chegam ao cúmulo de fazer imagens em cenários que apenas imitam um Gatinho de verdade, e para justificarem toda essa ostentação, eles fazem propagandas de plataformas de opções binárias como a IQ Option, o link Trade ou algum outro nome pomposo parecido com isso, e que geralmente estão sediados em paraísos fiscais bem longe do alcance das leis ou dos órgãos fiscalizadores brasileiros. Essas empresas também se auto-intitulam corretoras de valores, mas na verdade se parecem mais é com sites de apoio. Apostas mesmo, já que essas tais opções binárias funcionam mais ou menos assim: você aposta se um determinado ativo ou moeda vai subir ou cair nos próximos segundos, minutos ou até mesmo horas. Se você acertar, ganha 90% de lucro. Se errar, perde 100% do que apostou E é justamente por causa dessa diferença entre ganhar 90% e perder 100% nas suas operações Que você precisa ser capaz de acertar aproximadamente 53% dos trades para sair pelo menos no 0 a 0 no final do dia Ai meu, então vai logo, conta aí pra gente como é que faz pra acertar mais de 53% dos trades Conta aí vai Calma, porque eu não estou aqui para ensinar você a ficar rico milagrosamente não Mesmo porque isso não existe A proposta desse vídeo aqui é te ensinar o que, é que esses picaretas fazem para ganhar o seu dinheiro E é agora que a coisa fica interessante Pois nesses sites tem uma coisa chamada programa de afiliados Ou seja, você ganha uma comissão ao atrair novos usuários para o site deles e as regras podem variar um pouquinho dependendo da plataforma No IQ Options, por exemplo Quem te indicou fica com 40% do que o site ganhar com as suas operações Ou seja, cerca de 40% do prejuízo que você, otário, deixou no site deles Pô, pelo menos nos programas de afiliados do iFood e da Melius os dois ganham né Já na Olymp Trade esquema é ainda mais complexo, se assemelhando a uma verdadeira pirâmide financeira, onde eles chegam a pagar pro seu amigão que te indicou 60% de comissão sobre o lucro do site, ou seja, mais uma vez em cima dos seus prejuízos. Tá de sacanagem né? Pois é, aquele cara que ia te ajudar a superar seus problemas financeiros, na verdade ele tá é faturando em cima das suas perdas. E assim como em todo bom esquema de pirâmide financeira, aqueles que mais conseguem convencer os otários a participar dele são os que mais ganham dinheiro com isso. Só pra vocês terem uma ideia, a IQ Option chega a pagar quase meio milhão de dólares por mês para os seus melhores recrutadores. Pois é, isso é que é ganhar dinheiro fácil e sem risco, né? Aliás, no mundo dos investimentos, a palavra-chave para se reduzir o risco é diversificação. E aqui não poderia ser diferente. Esses grandes traders de Instagram também diversificam bastante as suas fontes de renda. E provavelmente a segunda, ou talvez até a primeira fonte de renda desse pessoal Seja com a venda de cursos ensinando os otários, ou é, quer dizer Os amiguinhos iniciantes a virarem verdadeiros mestres dos investimentos E olha que tem gente que paga caro por essas porcarias viu Por uma módica quantia que pode variar de 500 a 3 mil reais Eles prometem te ensinar todos os segredos para se ganhar dinheiro fácil Mas fácil mesmo é o dinheiro que eles ganham ministrando esses cursos Afinal de contas, uma turma de apenas 30 pessoas Pode render facilmente 50 mil reais para quem vende Lembrando que muitas vezes esses influencers Conseguem vender centenas e às vezes até milhares desses cursos Então imagina a montanha de dinheiro que eles conseguem fazer, né? Aliás, esses caras são tão viciados em programas de afiliados eles fazem programas de afiliados até pra vender os seus próprios cursos, é mole? Ai meu, isso aí é inveja, viu? Porque se esses cursos não fossem tão bons assim, como é que eles vendem tanto, hein? Seu otário! Calma filha da puta, porque aqui entra o viés da sobrevivência, psicologia e muita falcatrua. Eu explico. Em média, menos da metade de uma turma vai realmente conseguir ganhar dinheiro na semana seguinte. Essas pessoas então vão postar os seus resultados nas redes sociais que serão orgulhosamente compartilhados pelos seus respectivos professores. Já os que perderam dinheiro vão ficar com vergonha de se expor, afinal de contas, ninguém quer parecer um loser enquanto seus amiguinhos ganham dinheiro, né? Aliás, por pressão social, alguns podem até mentir, ou postar apenas as eventuais boletas Vitoriosas se esquecendo de comentar sobre os seus prejuízos, e isso acaba criando uma falsa imagem de que esses cursos para te ensinar a ganhar dinheiro realmente funcionam. Mas tem um outro fator psicológico que também está em jogo aqui. Lembra que eu falei que bastam 53% de acerto para alguém conseguir ganhar dinheiro nessas operações? Pois é, se com zero conhecimento e com apenas uma moedinha na mão para postar em Caro Coroa, uma pessoa vai ter 50% de acerto em média. É bastante tentador achar que seria muito fácil conseguir alcançar esses 3% a mais que faltam E é justamente explorando essa ilusão de que com esse curso eu vou conseguir Isso acaba se tornando um ciclo vicioso Onde a pessoa fica buscando tal curso dos 3% Mas só faz é ficar cada vez mais pobre Enquanto esses espertalhões enchem os bolsos E às vezes até mesmo suas salas de dinheiro Portanto, não se deixe enganar pessoal, ganhar dinheiro de forma consistente no mercado financeiro não é fácil, ainda mais fazendo operações de day trade de opções binárias. E por falar em operações de day trade, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, os pesquisadores da FGV, Bruno Giovanetti e Fernando Chag publicaram dois estudos muito interessantes, mostrando que a maioria absoluta dos indivíduos que tentam viver de day trade tem prejuízo. E apenas 0,1% dos indivíduos são capazes de conseguir um lucro bruto médio acima de 100 reais por dia de forma consistente. Ou seja, menos do que o motorista de Uber ganha. Outra dica importante é abrir uma conta em uma corretora de valores séria. No site da B3, você pode fazer uma busca pelo nome da corretora para saber se ela realmente existe e se está autorizado a atuar no Brasil Já no site do Banco Central, você pode consultar um ranking das instituições financeiras mais reclamadas Aliás, até no site Reclame Aqui, você também pode conseguir encontrar bastante coisa sobre esse assunto Enfim, resumindo, não se deixe enganar por picaretas Cuide do seu dinheiro e invista ele com consciência e aí, curtiu? Então, já sabe, né, não se esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, especialmente aqueles que acreditam no mito do dinheiro fácil. Aliás, esse vídeo foi inspirado na excelente thread do André Bittencourt lá no Twitter. Então, se você tiver alguma sugestão de tema ou ouviu alguma thread interessante também para os próximos vídeos, coloca aqui nos comentários. Fui! Mano, há um ano e meio atrás, nesse exato momento, eu estava trabalhando como motorista de aplicativo. Era praticamente impossível, em plena segunda-feira, estar em um lugar como esse. Mas operando em opções binárias com o meu robô de operações, hoje eu posso desfrutar desse lifestyle. Se você quiser conhecer a ferramenta que está me ajudando a realizar todos os meus sonhos, só você só arrastar para cima e falar comigo.